um agachadinho aí pessoal, porque já tem inimigos ali à frente, podem abaixar aí então vamos, vamos começar, recomeçar né, no caso Over and over. Eu não sei, eu acho que eles não. Acho que eles não veem a gente aqui no mato não, pelo menos não deveriam, né? Mas vai saber. Beleza. Os é... dois inimigos tem o visual. O Krois. Krois uh, sai daí. Me agrupa com a gente aqui porque. É tenso. Ficar aí. É... É... Sim, eu tava esperando ficar aí e recuar, pra quando eles ruxassem. Uhum. Beleza. A gente, a gente pode fazer o seguinte aqui. Esses dois inimigos eu tô, eu tô com a impressão de sempre, sempre que a gente abater eles, a gente sempre vai ser detectado porque os inimigos atrás eles sempre vão, vão escutar. Então, basicamente é o seguinte, pessoal. A gente, deixa eu ver se a gente tem visual aqui. Não tem visual aqui, beleza? Aqui o lance vai ser o seguinte, a gente vai, a gente vai ter que fazer uma ação rápida aqui da torrezinha aqui do, do bunker. Beleza, beleza. Então a gente vai fazer o seguinte, vem eu e o Cross, vem aqui Cross comigo. Cobre aqui a nossa seis aqui Novais. Fica de olho nesse acesso aqui, ó. Tem uma estradinha aqui à nossa esquerda, você tá vendo? Entre as pedras aqui. É. Cobre nossa seis aí, nossa retaguarda vai ficar toda exposta aí. Fica de olho aí porque com certeza vai vir alguém por aí. Então são seus. Beleza? Preparado aí, Crush? Sim. Então vamos lá. 3, 2. Vai. Boa. Não morreu. É, eu vi. Mas, fogo é bem. É bem. Carregando. Batido. Mais inimigos barricados. Beleza, caiu, Mais caiu. Toma cuidado, 6 ah, horas é tá já. Tá segura, cuidado. segura a retaguarda aí Novaz. Beleza, tô... sem visual de outros inimigos aqui. Passou um, Tem inimigo aí. Beleza. Como é que tá aí? Beleza, tá avançando. Carregando, recarregando, saiu da formação, saiu da formação. Tá exposto aí, hein. Pode sair da formação sem visual de inimigos aqui. Beleza, de olho. Como é que tá aí, Sem inimigo. Tá ok, tá ok. Sem inimigo. Beleza. Vamos dar uma vasculhada nos corpos aí, pra ver se acha alguma coisa. Principalmente, granadas. Eu tô com minha mochila Fuca. Fica de olho, fica de olho na, no acesso aí, não Fica de olho. Croix, dá uma olhada no Rec aí, como é que tá aqui. Inimigo inimigo aqui. Qual posição? Exatamente as minhas 12 horas, e as suas também. Deixa eu ver se ele tá sozinho aqui pelo Rec. Ele tá sozinho, é o um inimigo isolado. Beleza, então passa Eu vou forte. ficar de olho aqui. Não, não, ele agora voltou. Eu vou ficar de olho aqui quando ele voltar exatamente. Mas eu acho que se eliminar ele, o corpo vai ficar lá. No lugar de onde as outras patrulhas podem passar. Beleza. Tô sem visual aqui de outros inimigos, mas tô aguardando aqui. Ele tá voltando. Vem uma patrulha dupla. Tá indo na nossa direção essa patrulha dupla. Mas só que não tá seguindo o caminho. Eles estão voltando. Beleza, beleza. A gente vai pegar essa patrulha aqui quando eles voltarem. Beleza. Não vais, não vais. Cobre é seis. 6. Okay. quê? É... Respondendo sua pergunta, Will, eu acho que eles não detectam não, porque o indicador lá de visibilidade fica no mínimo, quando você tá escondido nas folhagens. É, eu acabei esquecendo de olhar realmente. Bem lembrado. Aí. Tô de olho na patrulha. Patrulha dupla. De olho na da esquerda. Beleza. 3, 2, vai. Boa, boa, boa. Vamos lançar. Beleza, tem um visual de um inimigo ali Também tem Tô vendo claramente ele aqui Só ele ali? Não né? deixa eu dar uma olhadinha aqui no hack negativo na verdade ele tá junto com um grupo de inimigos que estão atrás mas também tem outro no lado direito do flanco dele e mais outro atrás perto é do um barraco é outro agrupamento outro esquadrão de inimigos aí beleza Tô avançando cuidado tem muitos inimigos aí ok beleza tem o um visual dos inimigos da entrada já espera aí avançando aí pra onde você tá. Não, não, nem precisava, na verdade. É porque dali não tem, só teria visual de um inimigo, cara. Seria aquele dali. Ok. Eu tenho visual. Vai, você tem visual desse, desse primeiro inimigo aí? Tá encostado na pedra? Eu, eu, eu tô com ele aqui já. É, mas aí a gente vai precisar de... De, de mais gente liberada, beleza. porque são vários inimigos aqui, ó. aqui a gente tem, pelo menos, deixa eu ver, 3, tem mais 3, 6, são 9 inimigos aqui, tá ok? Ok, 3, 2, vai, boa, nossa o cara não caiu, não acredito que eu errei esse tiro, meu Deus do céu, beleza, prepara, prepara, beleza. prepara, a gente Beleza? Ah, tô cuidado, meio. Cuidado. tomei, tomei, tomei. Novais, 6 horas, 6 horas, nossa. Beleza, ferido, toquei. Tá okay. Cara, eu vou tentar pegar uma outra posição aqui, peraí. É, agora a gente fica exposto, né? Peraí, peraí. Estamos vindo pera pra aí. posição pera da mureta. Beleza, batidas. Novais, 6, 6 horas, Novais. Tô olhando 6 horas. Beleza, aí. beleza. E aí pessoal, como é que tá? Sem ninguém vindo aqui. Beleza, beleza, mantém, mantém. Mantém aí, Cross, vou curar aqui. Beleza. Tá aqui. Ok, tá aqui. ok. okay. okay. Caiu. Outra. Beleza, abriga, abriga, não fica exposto não. Okay. Ajuda ali, Cross. Carregamos, carregamos. Mas ninguém não aqui. tirando a co cobertura aqui ah, Aparentemente tá ok Mas fica de olho aí, Novage A gente vai destruir aqui os, de os objetivos Enfraguei, crush? É Beleza O objetivo tá Boa, nessa tá tenda é Deixa eu dar uma olhada aqui rapidinho Nessa tenda aqui Aqui está limpo Hoje a gente tá, tá limpo. Repito, tá limpo. É, pois é, imaginei. Droga, não consigo ver o que que tá dentro da tenda. Tá aqui, ó. Ué, não tá aqui? <risos> ah, é, é, muda, né? Muda de posição. Da outra vez que a gente veio aqui, tava aqui o objetivo. Não tá mais aqui. É, beleza, né? Tudo bem, vamos, vamos localizar. Localization. Você localizou aí? E... Não. É, acho que não tá aqui mesmo, não. Até o enxotor tá aqui, mas nada do objetivo. Beleza, vamos pro próximo. Tem pressentimento ruim quanto a isso, Capitão. É, ah, pois é. Tem que ter sempre. É o medo que livra a gente. A about this. Beleza. Tem uma patrulha dupla que tá.. É, eles estão patrulhando essa área aqui da frente. Dá uma olhada aqui. Eu tô sem visual. Patrulha tripla. Tripla? Então aliás. É, eu pensei que foi trilho porque tá dando três parados. Essa patrulha dupla fica do lado de um inimigo que tá parado lá. Mas qual é a posição? Eles não vem até aqui. É aqui à direita ou à esquerda? É... Pegando por essa estradinha aqui à minha frente. Pera aí. E aqui por cima, como é que tá? Deixa eu dar uma olhada aí. Aí por cima tá vazio. né? aí não. É por aqui por cima. Mas eu tô assim, a né? questão é que a gente tem que procurar, né? Tem que procurar... Opa, ó. não, não. Tem uma patrulha aí. Tem uma patrulha aí. Beleza. Não aí onde você tá, mas eles estão vindo pra cá. Beleza. Vamos reagrupar aqui. Aguardando vocês poderem avançar. Deixa eu dar uma olhada no rec aqui. Realmente o rec, ele é muito complicado, porque não dá pra ver em... É, quando eles entram, ele é, né? Então ele fica girando. Uhum. Ele não tá no nosso referencial. É, tem inimigos tem inimigos aqui à nossa esquerda, aqui do outro lado, uhum. e tem inimigos um pouco mais atrás. Mas enfim, como a gente já tá aqui, vamos fazer a área logo. Beleza. Pô, e o pior é que eu vim sem NVG aqui. Agora, meu Deus. Também vim sem NVG. Acho que nem de nós tem NVG aí. Mas Opa, dá para fazer. Tem inimigos, tem inimigos aqui à frente, hein? Tá com calma aí, ó, oh, tá, tá, tá Deus bem Deus iluminado Deus. até aqui, tá tranquilo, vem com calma aí, inimigos, tem, tem dois inimigos patrulhando aqui Já tô de olho, tem visual de um, beleza tá parado, mas acho que sozinho ah, não tá é. na olho Novais fica de olho nas seis aí Tá avançando nas dois inimigos avistados, batido batida. recarregando Segura, segura outro de Vou cobrir na sua frente aqui. Batido, cobrir batido, recua, recua. Cuidado, tá, tá exposto, tá exposto. Beleza, cobre a esquerda. Vou pegar as 12 aqui, tô avançando. Beleza, cobrei na esquerda. sua esquerda. Ok, ok. a esquerda. Beleza, a direita limpa. Acho que tem inimigo aqui por cima. Vocês vai ter que eliminar. Quer vir aqui pra fazer a eliminação? Vamos, vamos, pode ir. Agacha aí, agacha aí. Tô agachado. Tô aí. É, é porque ele tá <risos> com a câmera de cima. É. Saindo por aqui, onde é que a gente vai. Tem que ir naquela casa lá, cara. Beleza, vambora, pessoal. Vou puxar aqui. Uhum. Puxei. aí. O refém tá lá, ei! Porra, <risos> <risos> esqueceram aqui, porra, porra. Cadê vocês, não são os mocinhos, porra? Eu vou deixar Eu aqui. Eu pago o seu salário. <risos> é, <risos> é, tem um negócio desse mesmo. Vamos deixar aqui, oh. porra, que é isso? Beleza, tem um ponto de interesse aqui à frente. Ó, patrulha aqui. Opa, patrulha. Beleza. Possivelmente aquela patrulha dupla. Aqui é onde? Nossas 12 horas, nossa frente, patrulha dupla mesmo, são eles. Só aguardar aí, essa patrulha se eu não me engano eles voltam né, se eles voltarem é até melhor a gente emboscar eles, de eu ouvir a rota deles aqui, 3, 2, vai, boa, boa, boa, foi, foi, foi, Vou carregar. Eles foram alertados? Deixa eu dar uma olhada aqui. Não, não foram não. A patrulha Pronto. dupla tá voltando. Peraí, peraí. Peraí que eu tenho que mudar esses mags aqui. O mag tá... Lascado esses mags aqui. Vou até descartar esses mags... Nada a ver aqui. A patrulha tá voltando, a patrulha dupla. Tem, temos quatro inimigos Dois atrás da casa e uma patrulha dupla Positivo Eu não sei se o, se o Croy sabe Mas se você apertar o, o Reload aí duas vezes Ele faz um, um fast return aí Tá ligado? Ele joga o, o mag fora E pega o outro aí Joga fora com o que tiver muito, É muito maneiro Muito maneiro mesmo. Toma. Patrulha dupla aqui, visual Mas não tem alcance pra pegar Beleza. Pode vir. Vamos reagrupar aqui. Bem abaixado. A gente vai pegar aqui a... a negativa. Novais, dá uma vasculhada nesses corpos aí pra ver se encontra alguma coisa. Principalmente frag. Sem visual dos inimigos, cadê? Cadê isso? Sem eles? visual também. Tá caindo, meu amigo. Pode vir, cola aqui comigo, Prash. Power! Tá, Prepara aí, porque... Se eles passarem, olha lá. É agora. Boa, boa, boa. Show de bola, show de bola. Entendi, aí. Boa, boa. Vamos avançar. Acho que só tem mais um inimigo lá atrás São dois São dois? Beleza, sem visual Dois inimigos, um colado no outro Ah, melhor ainda Vamos lá Nada Vambora Pra fazer um DK nesses dois inimigos aí facinho eles estão lá atrás, né? Uhum. Sem visual deles. Ah, agora veio. Achamos até um objetivo. Passa fogo aí. Certinho bem. Né? Boa. Derrotados. É. Posso tacar uma frag aí? Manda. Fire in the hole. Fire the hole. O Ca cara tá com a frag. <risos> <risos> Ai meu pai. O, o, o jogo indicou que a frag ia cair lá, mas a frag Agora caiu tá... numa num, posição diferente que o jogo indicou, não entendi nada. Ai, que cor? vai tipo, cair daqui, só que não. Que cor, a porra toda. Hein? Não explode múltiplas vezes mesmo. Não, eu tô dizendo é, que a granada, que cor. Né? se tem alguma coisa aqui é não tem nada não agora a gente precisa achar o, o segundo local e aí, aí depois tem que pagar a luz cara pagar a luz fechar as portas é, deixa é normal né? esses caras não pagam energia mesmo Pra não deixar nenhum indício que estivemos aqui é, só é, fumar. Pois é, fumaça, é, pois é, é verdade. <risos> Beleza, deixa eu dar uma olhada aqui, o que é que a gente tem, a gente já tem aqui o ponto do... Vamos lá, a gente tem que pegar aquela patrulha ali pessoal, vamos lá. E apertar R duas vezes na né, capitão. Se aperta, se aperta R duas vezes, ele, ele recarrega rápido, mas aí ele joga o mag fora. Beleza. Só tem que tomar cuidado pra não apertar outro botão ao invés do R. Se apertar uma vez só, ele faz a recarga normal. Se aperta duas, ele faz a recarga rápida. Uhum. Cadê a, a patrulha? Derramei. Derramei. Olha cabrão Acho que eles estão aqui em cima, né? Hum, eles estão agitados, alertados. Mas eles estão aqui, né, Orão? Não, não. não. Estão onde? É por aí, não. É. Lá na estrada de baixo. Seguindo por aí. Seguindo por aí. Ah, Cuidado, que vai dar de cara com eles. Peraí. Peraí. Aí. Derrubei um, falta outro. Olha que é isso, cara! O cara foi pro rio! O cara foi tomar, o cara foi tentar se esconder no rio, né? Foi no Que é isso, cara? Você achou mesmo que essa era a sua melhor opção? Beleza, a área tá limpa? Acho que a área tá limpa, né? Ainda temos que destruir o cachê de munições. É, pois é. Mas a área tá limpa, né? Aparentemente. Ah, não. Ah, ainda tá. tem as cavernas, cara Tem outra caverna aí Ah, é verdade, tem outra caverna Por onde você tá seguindo? É por aqui, né? Por não? aqui É, então vambora Porque acho que entrou mais gente na caverna Pera aí. Deve ser lá que tá o nosso objetivo É, nessa caverna aí na frente Não, hum. na outra tem, aí, tem uma ligação entre as cavernas aqui A gente tava na outra, existe uma ligação aqui. Isso Cuidado, Capitão Caverna pode estar aí. É, pois é. Entrada em Xuxa. É. Vamos lá, com calma aí. É, realmente não consigo ver não. Boa, boa. Tem mais, tem mais. Cuidado, cuidado. Não. Esse jogo é meio foda acertar tiro, tem que tomar cuidado. Beleza. Hum. Novais, como é que tá aí? Deixa eu é. o corpo do cara aqui pra ver se certo, eu encontro. Né? É, realmente. Precisaria beleza. de explosivo aí. Vocês tem explosivo restando pra destruir o caixa de munição? Onde é? Tá lá na frente, né? Ah, beleza. Já tem o visual. Eu tenho frag aqui. Aliás, é o que eu mais tenho Beleza. Quero Sim, realmente você tem muito frag. Já tá 20 barra zero. Eu quero saber como é que tá aqui. Cross vai pegar a esquerda. Novais, pega a direita aqui. Novais. Novais chegar aqui. Pega a direita aqui, Novais. Beleza, só mantém aí que eu vou meter a frag ali. Pung. Beleza, tudo certo, senhores. Vamos embora. Tem que agora resgatar lá o refém. Vamos lá pegar o. O cara deve estar numa ansiedade absurda, tá achando que a gente foi embora e deixou ele. É ser livre, né mano? Então, eu acho... Eu... Será que a gente tem acesso por aqui? Bora ver. Eu acho que as cavernas são interligadas. Deixa eu ver. Não, tem não. Tem o portão bloqueando. É, a gente até a poderia cara, se a gente... Ligado, mas o portão bloqueio. É, na verdade a gente até poderia passar se a gente tivesse aqui o... É, não dá pra passar não. Se a gente tivesse o... O personagem, aquele... ele pode ser um soldado de lixo, mas ele é incapaz de pular cerca. Né? É, pois é. Se a gente tivesse aquele kitzinho aqui pra poder vazar a... Vazar ali a... A grade. Poderia rolar. Esse grafo, esse, o gráfico desse jogo, ele consegue ser mais bonito que no Caliber E no Caliber não tem visão isométrica, tá ligado? Vou <risos> jogar uma granadinha nesse negócio aqui só pra... Olha tá, né? o que é. acontece é, é, Tá tudo escuro lá dentro agora ah, aí, ó. Beleza lá ver se ficou tudo escuro? Não, não, não. <risos> na live. Sério. Cara. Salve, Utro. Beleza? Seja bem-vindo. Ah, Nossa, o... cara. Eu entendi outro. o Utro. <risos> o Thiago, o Thiago Dondelli, ele tá falando aqui, aperta N no drone que... que habilita a térmica. Pois é. Beleza. Dá uma olhada, dá uma olhada aí, Cross, como é que tá. Mas eu acho que tá ok aqui. Acho que não tem mais ninguém, não. Só a gente ir lá pegar ele mesmo. Agora é só pegar o refém. É, é Deixa eu ver aqui. Tá leu Tá a tudo beleza, muito né? leu Ok. Olha lá. Então, na verdade, na verdade aqui o que vai acontecer é o seguinte, acho que a gente tem que andar de mãos dadas com, com o refém, não é isso? Exatamente. É, né? Então a gente pode fazer o seguinte. É, o Novais poderia pegar ele, o Novais vai no meio. E aí um pega as 12 e outro pega as seis. Ou você prefere ficar na retaguarda, Novais? Tem preferência? Eu não, posso pegar ele. não, Pronto, então vem aqui, você vai ficar no meio a gente vai escolher. Pronto, a gente vai escoltar vocês dois. Cadê? Tá aí. Acho que se aperta F aí e aí pega aí e aí tudo certo beleza ok vamos embora tá na mão embora embora go, go go o bichinho tá fedendo viu <risos> beleza eu acho que não vem inimigos aqui na retaguarda então só pegar eles ali mesmo rápido demais cara. Na saída Na verdade a gente vai ter que voltar Pro ponto de inserção crush. Uhum. Aí vem os inimigos meio traiçoeiro. Beleza Pera aí, ele tem que chegar mais perto, capitão Beleza, ó, já tem visual de inimigos Ainda não tenho não, hein Vem por aqui, vem por aqui, tomando cuidado, tomando cuidado. Aí, opa, opa. 12 horas, inimigos avançando aí. Visual de mais alguém, recarregando. Puts, peraí, aí? ninguém aqui não. Peraí, peraí, segura aí, segura aí. Segura pode aí. carregar, pode segura carregar. Segura aí que eu, que vou, eu pegar tô um, vou pegar um mega aqui. Beleza. Pega na mag aí que. Putz, eu tô querendo jogar os mags fora aqui, não vai não. não é. ah, acho que tem que pegar os mags cheio, mano. Trouxe um monte de mag e não posso usar, ah, que é isso. Pronto, agora sim. Agora. Pronto, agora sim, show de bola, vambora. Muito cuidado, cobrindo aqui a esquerda. Ok, Agora, os dois é Inimigo, inimigo. Batido, batido. Dois, três, tem mais um. Tem mais inimigos aí. Carregando. A briga aí, Novaz, abriga aí. Pessoal, só um minutinho que eu já leio aí os comentários, beleza? Ok, aqui, aqui o bicho pegou agora, velho. A gente precisa... Fazer a extração aqui do... Do VIP. O fedido. É, é João o nome dele. <risos> deu, deu, deu, deu tempo, deu tempo de trocar uma ideia com ele? Ah, ele não para de falar aqui no meu vídeo. Nossa. É, tem permissão, viu? Permissão para Pra dar um tapa aí no rapaz. Beleza, beleza. Beleza, às 12. Podem ah. subir aí no veículo que tá eu tô okay. cobrando. Podem subir no veículo que eu tô cobrando. Beleza. Embarquei. Vambora. O VIP vai de carona lá no... Ah. <risos> pois é, cara. O cara é importante, pô. Ele é VIP, né? <risos> é. Entendeu? É. <risos> tá pensando é o quê? Tá pensando Isso quê? que ele vai de carona, né? <risos> Ué, o cara é importante, o cara é importante. <risos> beleza, beleza. É... Deixa eu ver o que o pessoal tá, tá comentando aqui. Eita, o celular descarregou. Pegaram o outro.